Todos nós sabemos que a UNITA ganhou as eleições em todo o território angolano e na diáspora. Ganhou em todas as províncias de Angola, ganhou no estrangeiro, ganhou no Reino Unido, ganhou em Portugal. Adalberto da Costa Júnior foi eleito pelos angolanos presidente de todo, todo cidadão angolano. Senhor João Lourenço, não temos nada contra ti ou não temos nada contra si. É mais velho, né? Vamos tratar com respeito. Não odiamos, não queremos que vá preso, não queremos nada, só queremos que desapareça da nossa cara. Aceita a derrota e vá, vai só, vai só, gelou. Ninguém te quer mais, chefe. Vá, vá, vá. Fora Jailô, fora gelou fora gelou três vezes. Todo mundo sabe que quem ganhou essas eleições foi a Adalberto da Costa Júnior. Mesmo com os roubos, mesmo com as batotas, ainda assim, a Adalberto da Costa Júnior ganhou em todo o território nacional com mais de 60% de, dos votos. Vamos respeitar a nossa Constituição. Senhores da CNE, senhores do Tribunal Constitucional, não tenham medo. A Adalberto da Costa Júnior não é o João Lourenço. Ele não vai vos perseguir, não vos vai escorraçar dos vossos cargos. Vocês são juízes, vocês representam entidades do Estado, vocês representam órgãos de soberania, vão Continuar nos vossos cargos, é juiz de carreira, é deputado, foi eleito, toma o seu assento, faça o seu trabalho. Adalberto da Costa Júnior não vai perseguir ninguém. Senhor João Lourenço, Adalberto da Costa Júnior não vai perseguir a sua família, não vai perseguir a si. É o é dos Santos, que sei o que é a perseguição que vocês me fizeram, você é MPLA, vocês tribunal constitucional, sou a primeira a não crer que façam com vocês, fizeram comigo, e não é por, porque eu sou idiota, é porque eu quero um futuro melhor para os meus filhos. E para que haja um futuro melhor tem que haver uma rotura na maldade, tem que haver o bem. Vamos lutar para que a Alberto Costa Gina tome posse. Os senhores que estão na CNE, os senhores que estão nos tribunais superiores, põem a mão no coração, pensem que é melhor agir dentro da lei do que ainda consigam fazer a fraude e ficar mais cinco anos, daqui a cinco anos irem parar. Todos o TPI, Tribunal Penal Internacional, irem parar a prisão. Estarem nas listas negras já agora, este mandato, nem vocês nem vossos filhos poderem viajar para lado nenhum no Ocidente, nem Estados Unidos, nem União Europeia, nem lado nenhum. Estarem em listas negras, não conseguirem abrir contas bancárias. Não façam isso convosco, não façam isso com as vossas famílias. Façam o que é certo, até porque a Alberto da Costa Júnior não irá perseguir-vos irá manter os vossos lugares, porque são juízes, são para ser respeitados. Só terá um problema se vocês agirem contra o povo, agirem contra a lei. Não há de ser o Alberto, será o povo que irá vos dar corrida. Ninguém quer mais João Lourenço à frente do país como o presidente. Senhores da CNS, senhores do Tribunal Constitucional, senhores do biro Político do MPLA, senhores militantes do MPLA, façam o favor, expliquem ao vosso chefe que é melhor ele desistir, salvem os vossos pescoços. Salvem as vossas carreiras, salvem a vossa ficha na polícia, porque se vocês forem cúmplices, irão para as listas negras internacionais, estarão impedidos de viajar, vocês seus filhos, cônjuges. Alguns poderão ir para a cadeia, não façam isso, exerçam o vosso papel. A UNITA não vai perseguir ninguém, a Adalberto da Costa Júnior não irá exonerar ninguém por ter feito o seu trabalho, não irá perseguir deputados, não irá fazer nada disso.